quando você vai ficar presa numa história do passado e se lamentando? Deixando afetar suas relações futuras, suas relações atuais, seus relacionamentos, sua vida, seu trabalho. Até quando você vai ficar se lamentando? Esperando a vida passar e não tomando posse da sua vida. Não tomando partido das decisões da sua vida, onde você, apenas você... Pode decidir por ela. É difícil a gente se desapegar de coisas que acontecem, de coisas que nos traumatizam, de coisas que nos paralisam. Mas é preciso que a gente retome o controle da nossa vida. Apenas nós temos essa possibilidade de tomar essa decisão. O que aconteceu, nós não conseguimos mudar. Nós conseguimos mudar o que vamos fazer com o que aconteceu conosco. Isso sim a gente consegue mudar. Seja lá o que for que aconteceu, a sua história ou as suas histórias serve para você crescer, para você amadurecer, para você se desenvolver, para você se fortalecer e tome posse dessas forças, tomar o controle da sua vida. Tire dessas experiências coisas boas, apenas as coisas boas. O que você aprendeu, o que eu aprendi com o que aconteceu comigo. E pratique na sua vida o contrário do que aquilo fez. Não, nada vai adiantar você ficar pensando no que aconteceu. Não importa. O que aconteceu já é passado. Não volta. Enquanto isso, sua vida está passando. E você continua naquele vagão lá atrás. Não muda de vagão. Novas pessoas entram no trem da sua vida e novas pessoas saem do trem da sua vida e você continua naquele vagão, sequer se dando oportunidade de conhecer as pessoas que estão ingressando nos outros vagões da sua vida. Se desça a oportunidade. Troque de vagão. É preciso que as pessoas às vezes desçam desses vagões e saiam da sua vida. Assim é a nossa vida. Pessoas chegam, pessoas saem. E continuar presa a uma pessoa ou uma história do passado, não vai fazer com que você mude devagar na sua vida.